Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quem está vindo aqui pela primeira vez hoje, sinta-se acolhida, qualquer dúvida, procurem as pessoas que estão com o crachá, Bom, fiquem à vontade. Que todos possam procurar deixar lá fora as preocupações, para que nós tenhamos aqui um momento muito especial para uma reflexão para nós, para que nós, nesses momentos que estejamos aqui, refletindo sobre uma passagem do Evangelho de Jesus, nós consigamos abrir várias portas, várias janelas, através dos nossos pensamentos, que nós consigamos estar aqui não só fisicamente, mas que nós consigamos estar aqui incompleto, deixando lá fora as nossas preocupações, procurando sentir todo esse clima, todos esses fluidos que nos envolvem, para que assim quando saímos daqui, possamos estar no sentido reabastecidos, esperançosos, harmoniosos. A preleção nada mais é que este momento que nós temos de refletirmos sobre o evangelho de Jesus, sobre o ensinamento que cada um vai receber de uma forma vai tocar o coração, mas que nós saibamos aproveitar. Nós vamos, é, na preleção, nós vamos só falar um trechinho. Nós vamos citar o, o capítulo e que nós tenhamos condições, oportunamente, se não for hoje à noite, amanhã, olhar na Bíblia, olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós consigamos é, amealhar o melhor que o ensinamento está trazendo para nós. Então como para tudo nós nos preparamos, nós vamos nos preparar também. Então nós vamos fechar os nossos olhos suavemente, vamos nos sentar de uma maneira bem confortável, para que assim, relaxados e mais tranquilos, nós possamos respirar de uma maneira mais profunda e assim desta forma possamos através dos nossos pensamentos nos envolver com o nosso anjo de guarda este amigo de todos os momentos de todas as horas que muitas vezes na correria do nosso dia a dia nem nos lembramos que ele existe quanto mais agradecer a ele pelas intuições pelo amparo que nos presta então vamos nesse momento envolvidos que estamos por tantas luzes que nós possamos nesse momento nos aproximar de Maria de Nazaré a mãe de Jesus crianças espirituais que ainda somos necessitamos de, de teu um colo querida mãe que nesse momento ela possa estar nos envolvendo com seu manto azul de paz, de esperança de conforto possa nos acalentar possa nos colocar de fato em seu colo para que nós consigamos sentir esse afago de mãe trazendo para nós o que estivemos mais necessitando neste momento e assim envolvidos por tanto amor nós vamos nos aproximando-nos de Jesus o nosso irmão maior vamos sentir a sua presença entre nós porque certa feita ele disse que onde um ou mais, estiver reunidos em seu nome, lá eu estarei. Então vamos aproveitar este momento e vamos agradecer a esse nosso querido irmão, pela bússola segura que é o seu Evangelho de Luz, por tantos ensinamentos, por tantos exemplos, que relutamos muitas vezes em colocar em prática mas quantos ainda temos a possibilidade de prestar um pouco mais de atenção e nos sentirmos mais amparados mais protegidos nessa nossa estrada, nessa nossa estrada aqui nesse planeta e assim irmanados que estamos nesse propósito maior nós vamos caminhando de maneira mais tranquila, mais serena, e vamos nos aproximando de Deus, o nosso Pai. E diante de tanto amor, e diante de infinita bondade desse Pai, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.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 Hoje nós vamos comentar, vamos refletir sobre um tema que está bem assim, no meio do Evangelho, no meio do Evangelho, no seu capítulo 15, existe uma frase que fala assim: fora da caridade não há salvação. Quando nós começamos a refletir sobre esse tema, primeiro que nós ouvimos várias vezes porque temos várias encarnações, as oportunidades que nos são oferecidas a cada encarnação, as oportunidades que nós temos de refazimento, as oportunidades que nós temos de nos melhorarmos através de novas experiências, de novas situações que nós somos convidados a passar no nosso dia a dia. Então quando nós começamos a, a, a pensar que fora da caridade não não há salvação é lembrando que caridade é o amor em movimento se a caridade de fato é o amor em movimento que ela parta dos nossos corações que ela movimente primeiro a nós porque a caridade ela é feita de dentro para fora Todo, no, todos nós almejamos a felicidade todos nós procuramos nos sentir bem, todos nós queremos ser felizes, à medida que fazemos este, este movimento de colocar, externar para quem quer que seja, primeiramente a nós, caridade para conosco, caridade para que consigamos movimentar o melhor que temos dentro de nós em benefício de nós próprios para que nós tenhamos condições de caminharmos mais seguros mais tranquilos e mais serenos por isso que a caridade ela é de dentro para fora quando nós nos olhamos quando nós nos observamos como seres espirituais somos imortais então essas experiências que vivenciamos aqui, neste planeta Terra, de alguma forma, elas necessitam existir para que nós nos melhoremos. E esta caridade, este movimento de dentro para fora, nós achamos às vezes que, que é só fazendo a caridade material, que é só olhando para o nosso próximo, de fato é isto também só que olhar para o nosso próximo, que está mais próximo então dentro da nossa casa, onde nós temos as dificuldades maiores para trabalharmos o nosso orgulho, a nossa vaidade as nossas dificuldades de lidar com aqueles que estão ao nosso redor engolir um pouco o nosso orgulho a nossa vaidade é muito difícil mas é caridade para conosco mesmo e para aqueles que estão ao nosso redor e nesse exercício de, de fazer todo este movimento de colocar de fato o amor em movimento é que nós nos descobrimos que ainda temos muito que aprender e nesse aprender quando nós descobrimos qual é o caminho que nos leva à nossa perfeição, ao nosso crescimento moral e espiritual? Como é que nós é, podemos é, conviver dentro de um lar onde não haja harmonia, onde haja, não haja tranquilidade, onde não haja tolerância, onde não haja um companheirismo maior para que ali seja de fato o nosso esteio Uma revista espírita de 1934 Traz uma mensagem que eu tive a oportunidade de vou, vou falar dessa, dessa mensagem E falo o seguinte Tive a oportunidade de, de encontrar Baseado em uma dissertação da revista espírita de agosto, desculpa, eu errei o ano De 1865, a chave do céu É nos colocado que prestemos atenção referente aos degraus E a importância da caridade São cinco Primeiro, o nosso lar Cônjuges e filhos Esses são os que primeiramente devemos cuidar estamos tendo caridade dentro da nossa casa estamos tendo paciência com aqueles que têm dificuldades dentro do nosso lar ou fugimos deles na primeira intempérie muitos cônjuges na primeira intempérie vamos separar na, no, na primeira na primeira discussão não muito amistosa é a primeira coisa que a maioria de nós faz, não é diferente com os nossos filhos, Há algumas pessoas dizem que as crianças de hoje elas são extremamente sem educação, elas são extremamente têm vontade própria, só que cabe a nós pais orientar os nossos filhos Cabe a nós praticarmos com o nosso exemplo de tolerância, paciência e muito mais agregado a essas palavras para que nós, nos momentos bons ou ruins, possamos estar com as nossas mãos endereçadas a eles. Porque Há muito, nós sabemos que somos responsáveis por todas as ações ou as ações que praticamos ou as ações que deixamos de praticar quando nós temos sobre o, no, o mesmo teto nós temos o nosso esposo, a nossa esposa nós temos os nossos filhos nós temos responsabilidade sobre esse conjunto que, que não, não deixamos de escolher em algum momento escolhemos estarmos juntos dentro daquele lar porque lá não é a casa que nós habitamos Lar é aquele conjunto de fatores de amor, de amizade, de luta contínua que formamos um elo tão harmonioso dentro de um lar que, que se esse, esse elo for é, consubstanciado em firmeza, em dedicação, em amor ele nunca vai se desfazer então a responsabilidade de nós como esposa como, como marido, como mãe, como pai, é de estarmos ali unidos nesse propósito maior. De dedicarmos aos nossos filhos a atenção. Ah, mas ele não quer conversar. Vamos tentar de novo. Vamos olhar nos olhos dos nossos filhos e observar que situação que ele está vivendo, que dificuldade que ele está passando. Infelizmente, nessa modernidade que existe hoje, não há tempo para isto. Quando nós sabemos que as nossas crianças de hoje, eles serão adultos amanhã. Será que eles vão ter braços e mãos que vão estar estendidas a eles? Por isso que a caridade, ela é de dentro para fora. Nesse exercício de, às vezes, termos dificuldade de lidar com o nosso esposo ou com, com os nossos filhos, nós estamos trabalhando dentro de nós a caridade, a tolerância, a paciência, para que todos que estão ali ao nosso redor, dentro do nosso lar, possam se espelhar nos nossos exemplos. O segundo que foi falado né, nessa dissertação, cônjuges e filhos, e o segundo que foi falado, os autores dos vossos dias os pais. Quando eu li isso daqui eu pensei assim: os autores do no, dos nossos dias, porque que já não falou pais de uma vez só? Mas é que às vezes os autores dos nossos dias não são só os nossos pais. Às vezes é aquela tia, aquela avó, porque a maioria dos pais trabalham fora. Então o que que ocorre? Os pais estão ali, é um baluarte, são exemplos mas são criados às vezes por uma tia, por uma avó, então que nós tenhamos é, é, esta caridade para com essas pessoas também, mesmo porque elas ajudam, alimentam os nossos filhos, nos ajudam a educá-los, nos ajudam a, a vê-los crescer e com a bagagem que já possuem, nos nos ajudam a enxergar situações que ainda nós não conseguimos enxergar percebem? tudo está girando em torno do lar o terceiro, o terceiro item que nós somos convidados a pensar são os nossos irmãos consanguíneos nós sabemos que somos todos irmãos diante de Deus nós somos, diante de Deus nós somos todos irmãos porque nós fazemos parte de uma grande família mas estamos num determinado lar, estamos é, dentro de uma mesma família, por causa também dos nossos laços consanguíneos. E na maioria das vezes nós temos muita maior facilidade de nos sentirmos melhor quando estamos com um amigo, com uma amiga, e uma dificuldade muito grande em lidar com o nosso parente. Por que isto? Porque nós sabemos que estamos também junto a eles para, de alguma forma, a ser ajudado, sermos ajudados e também nos ajudar. Aceitar como eles são, assim como as pessoas nós gostamos quando nos aceitem, quando nós é, nos posicionamos de determinada forma ou da outra forma. Ou seja, é, amar independente, independentemente da daquilo que nós achamos que a pessoa deveria ser. Nós devemos fazer esse exercício de nos esforçarmos... para entendermos o momento daqueles que estão ao nosso redor. E mais uma vez, praticarmos o amor em movimento que é a caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. Quando nós fazemos todo esse exercício... nós encontramos dentro do nosso coração uma paz, um equilíbrio aquela felicidade que almejamos porque nós estamos conseguindo ter olhos de ver nós vamos ter condições de fechar um pouco mais a nossa boca antes de falar de magoar, de ferir aqueles que, aquele que está ao nosso redor o quarto, ele fala dos amigos do coração foi o que nós falamos há pouco, né? os amigos do coração é, às vezes nós temos de fato na nossa jornada pessoas que parece que são colocadas ali para que nós de alguma forma possamos nos apoiar nessa, né, nesses nossos irmãos porque eles nos acolhem às vezes mais ainda que os nossos próprios familiares então Deus na sua infinita bondade nos proporciona isto tudo e praticar a caridade eles praticam conosco os nossos amigos de jornada e nós por, por, pela oportunidade desse reencontro também praticamos a, a verdadeira caridade é, não só esperando o retorno mas somando as nossas forças, as nossas energias e o quinto nesses degraus que foi colocado aqui nessa edição, nessa dissertação da Revista Espírita, eu me posicionei assim quando eu li de que forma é falado o próximo mais próximo o próximo mais próximo é aqueles que convivem conosco os outros que estão ao nosso redor, que nós também consigamos colocar o amor em movimento, ter aquele olhar de, de, de entendimento de de observar as necessidades daquele nosso irmão que nós encontramos nas ruas que se não pudermos fazer nada que tenhamos um olhar piedoso amoroso que nós consigamos fazer uma oração que nós consigamos ajudar de alguma forma esse nosso irmão todos esses degraus nos proporcionam o nosso crescimento e nos propiciam para que nós consigamos de fato entender que fora da caridade não, é, não há salvação. Porque a nossa estada aqui, nesse planeta, na presente encarnação, nós não sabemos quanto tempo vai durar. Então que nós consigamos fazer é, o melhor para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. E nós vamos também ler uma passagem muito, muito boa, muito interessante, que todos nós é, é, conhecemos, mas é sempre bom relembrar a parábola. Jesus ensinava por parábola, sempre tinha um, um fundo moral, e à medida que a gente lê uma parábola hoje, a gente vai ler ela daqui 20 dias, um mês, ela tem conotações as mais variadas possíveis são ensinamentos eternos, são, é, são ensinamentos que nos propiciam refletir e nos trazem para a nossa realidade e despertam em nós o interesse, sim, de sermos é, pessoas capazes de colocar o amor em movimento. Nós vamos ler essa passagem, que se chama... A parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado por ladrões que o despojaram de tudo e ainda cobriram-no de feridas, deixando-o quase morto. Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Um levita que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe. Mas um samaritano, ao passar por onde o homem estava caído, foi tomado de compaixão. Aproximou-se dele, passou azeite e vinho em suas feridas e depois as enfaixou. Colocou o homem sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou duas moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo, Cuide bem deste homem e tudo tudo. O que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando retornar. Qual dos três, ao seu ver, parece ter sido próximo daquele que foi assaltado? E o doutor lhe respondeu: aquele que teve misericórdia, que teve misericórdia para com ele. Vá, disse Jesus, e faça o mesmo. Essa parábola é no Evangelho de Lucas, no capítulo 10 nos versículos de 25 a 37 então diante dessa parábola não importa quem é o próximo que está mais próximo de nós as oportunidades elas se fazem presentes no dia a dia para que nós de fato possamos nos portar igualzinho o samaritano aqui desta passagem, desta parábola Independente de qualquer coisa, ele foi o próximo mais próximo. Ele não se valeu da religião, ele teve compaixão, ele teve o um entendimento capaz de agir, de fazer movimentar a caridade. Ou seja, movimentar, fazer com que a caridade de fato é um amor em movimento. E foi isto exatamente que nessa passagem, Nesse, nesse ensinamento moral de Jesus, ele o praticou E todos os dias nós temos a oportunidade de vivenciar da nossa jornada Desde a hora que nós abrimos os nossos olhos pela manhã Nós temos a oportunidade de vivenciar situações que nos colocam em assim, assim, cheque mate mesmo ah, mas eu estou bravo, eu estou brava, eu estou irritada Mas de repente, se nós nos atentarmos Às situações que nos cercam no nosso dia a dia Nós vamos perceber Que sempre tem algo que nos chama a atenção Para que de fato nós movimentemos O amor dentro de nós E consigamos assim é, crescer Crescer em direção ao alto porque é exatamente isto Que nós estamos tentando fazer aqui Na presente encarnação Aproveitar todas as situações que nos cercam Para que nós consigamos ser felizes Felizes dentro de nós Felizes, alegres Embora nós saibamos que existem situações que nos deixam tristes Mas se nós tivermos a compaixão Tivemos o equilíbrio Se nós estivermos trabalhando a caridade dentro de nós Nós vamos ter sempre uma boa palavra Um bom olhar Um bom sentimento E nós vamos fazer Sem, sem duplicar O que nós estamos é, Amealhando dentro de nós Para que nós consigamos fazer Brilhar a nossa luz Esta é a intenção É, é por isso que nós estamos aqui esta é a intenção, de fato, que Deus nos proporciona, a pluralidade das existências, para que nós consigamos enxergar nas coisas simples o que nós estamos precisando enxergar para nos tornarmos melhores a cada dia. É difícil? Claro que é. Há as intempéries, há a... a as palavras difíceis daquelas pessoas às vezes que nos cercam, que são negativas mas se nós estivermos harmonizados, se nós estivermos convictos que nós somos capazes, não vai ter uma intempéria, não vai ter uma palavra é, não tão amorosa que vai nos tirar esse esforço de nos melhorarmos a cada dia então esta é a mensagem dessa noite que nós consigamos refletir sobre esta parábola sobre, sobre este capítulo esse capítulo do evangelho para que nós assim tenhamos a certeza absoluta que a cada oportunidade que nos é concedida nós tenhamos condições de saber que essas oportunidades são dádivas são oportunidades que nos farão mais fortes nos farão pessoas capazes de enfrentar a nós mesmos e as situações que nos cercam também. Então nós vamos neste momento fechar os nossos olhos mais uma vez suavemente. Porque quando nós fechamos essas janelinhas, nós nos conscientizamos, nos enxergamos e relaxamos um pouquinho mais. Então vamos fazer brilhar a nossa luz. Vamos nos despojar do nosso egoísmo Vamos fazer assim o nosso coração vibrar muito amor Para que a espiritualidade maior neste momento Possa juntar a tantas outras energias De irmãos como nós Que estão lutando para a sua transformação Que nós consigamos neste momento fazer neste pulsar maior Neste amor que nós estamos expandindo Abraçar todo o nosso planeta Terra E que a espiritu espiritualidade maior Diante dessas energias tão salutares Possa direcionar aonde se fizer mais necessário neste momento Que essas energias possam adentrar pela porta principal da nossa casa Inundar de luz todos os cômodos possa chegar a todos aqueles que lá deixamos para que estarmos e que essa energia possa cada vez mais se expandir possa também nos envolver para que nós consigamos diante de qualquer situação nos sentirmos encorajados esperançados e cientes de que temos muito e muitos, mão, muitas e muitas mãos invisíveis ao nosso redor, sempre dispostas a nos auxiliar. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.